explicar como é que é a montagem de piso e azulejo, como é que se trabalha com azulejo com piso, na prática, não, não na teoria, depois a gente vai passar os equipamentos de segurança certinho, vai colocar ali, e a gente vai começar um quarto. vai tomar o tereleu ou não? Oh, uma das principais causas aqui na, na, na obra de serviço é que isso tudo tem que ser colocado em outro momento, que é o, a, o momento de, de descanso físico, que todo trabalhador tem direito em qualquer lugar no Brasil. Que são 15 minutos de café na parte da manhã e 15 minutos na parte da tarde. É. Cada, cada, cada empresa no nosso Brasil, ela, ela tem que, falar, não, que fazer aí mas tem que valer, para cada um tem que valer o seu, seu momento de descanso ali que é para pessoas tomar uma água, não, No caso nós aqui, que é meio Paraguai, meio é índio, o filmador aqui não quer ser índio, ele não quer nem parecer, mas ele acha que está livre, não, não está não é um tereré a maior parte das empresas não permite mas ela permite o café a empresa que a gente está trabalhando aqui no 8 horas tem um café no, no, no trabalho você nunca pode trabalhar sem os equipamentos de, de segurança isso aqui é uma luva de borracha é chato de usar mas é necessário usar por que, que é necessário usar? por duas coisas um aquecimento mesmo era ela a massa, ele é corrosivo e todo, todo tipo de material é cancerígeno então quanto menos contato você tiver é o ideal a gente, nós no Brasil ainda somos preguiçosos para usar os equipamentos de IPI essa firma aqui é obrigatoriamente você do parte para cá você entrar aqui. bom o capacete dentro de uma laje dessa aqui muitas vezes o cara fala pô mas estou fazendo piso. Estou com o capacete. Só que se ele não tiver com o capacete na cabeça, ele esquece e vai lá embaixo pegar qualquer coisa. E um balde leva 10 segundos, 5 segundos para cair do teto com prédio desse no chão. Então não dá tempo de você lembrar, se você puder. Um preguinho ou uma taiadeira dessa aqui, que ela deve pesar aí 300 gramas aqui, com uma velocidade de uma altura de 15 metros, ela chega. É fatal na cabeça do camarada vai pegar no um ombro uma coisa para bater, vai quebrar, mas não, não é mortal agora se ela pegar sem o capacete, ela é mortal o, o, o, o capacete do Brasil, na verdade, ele não é o ideal ainda. que a, o, os IPI, as indústrias não trabalhou uma coisa para definir 100% ele teria que ser um projeto maior para a que não pegasse o ombro mas aqui conforme a forma que pega ele pega no ombro pega nas costas é, tem que ser revi revisto isso aí bom o óculos por que, que você tem que usar óculos porque você vai quebrar o negócio ali ou o um vídeo de espirrar o um casco e essa máquina aqui que é, Opa, o está, o dele, que é a o tamanho a carro sai lá do banheiro Vou lá só cortar uma peça, mas ele não põe. aqui não tem nada, a casa né? Mas o cara não quer usar também. No Brasil eu sou preguiçoso para usar os IPI. Um absurdo um dia desse tem uma, uma reportagem lá, um cara falando de segurança de trabalho de chapéu. Há mais ou menos 15 dias atrás veio uma empresa aí ensinar a usar a IPI todo mundo ali fazendo custo de integração todo mundo sem chapéu dentro da obra tem capacete dentro da obra calça, rutina, uma cortina dessa aqui pô, mas estou fazendo piso, todo cortina Cá, quente bola, um, vou trabalhar mas essa marreta aqui pesa um quilo se ela cair da tua mão, em cima da tua mão, o seu pé de sapato, você vou ter certeza que o seu dedo não vai passar no chapéu, vai quebrar e não tem amor, vai quebrar mesmo. Porque ela já cai com 5kg, 10kg, tá bom? Então é obrigatório que você dá o equipamento. E aí tem a luva, a máscara. que pega aí? Tem você vê, uma máscara dessa aqui, a gente não aguenta ficar com ela 5 minutos na boca. Só que esse pó aqui, esse fugiu de chá. Esse pó, pra tá passar na rua, uma maquiça, é fugiu de chá demais. Demais né? de, de chá. Então é obrigatório você usar aí a máscara. O que é meio complicado a gente usar. né? Mas o certo é usar. Bom, Diego, essa parte... Parei, eu vou tomar, eu vou, tomar é, eu vou tomar tá filmando ainda? Tá. Ó, tá. ó, tá. fazer, fazer o... não. não, pode ligar pra nós. É... Não é, velho, só um pouquinho. Fazer um... Só? Fazer um encerramento da aula, hein? Não, não... Não, não, tem que com a aula. não, Deixa só, só, não mexe aqui, ó. Não mexe em nada. Só, só, joga jo, jo aqui pra mim. Vou explicar mais uma coisa aqui Aparentemente O que você enxerga nessa, nessa peça Que você não vê nada, né Do jeito que você põe ela lá, tá, tá tudo normal, né Mas na verdade piso você tem menos trabalho ele Todas as peças têm um sentido Se é pra cá ou é pra lá Aqui você não consegue olhar Nela assim, é olho no rapidão. Mas na verdade Ela tem um segmento O que, que você faz? Você vira ela aqui, ó para você olhar ó essa aqui tem umas que vem uma flechinha aqui como essa não tem flechinha e não quer dizer que não tem que ter o segmento que tem que ter o segmento você olha e você marca num canto desse aqui ó Tá? você põe ela pra cá nesse sentido essa, esse trângulozinho dele aqui tudo bem você procura não virar ela porque se você começar a virar de repente o cara percebe a pigmento do material, a massa peça está virada no meio da outra. E o próprio esquadro da própria peça ela vai dificultando para frente o trabalho. Se for peça pequena é fácil fazer, mas se for peça grande às vezes dá problema para você trabalhar. Então você procura sempre olhar e botar o um sentido. Se você botar essa letra para frente, tudo bem. Todas as outras peças você bota pra frente, você não vai apanhar de lateral. Que aí já fica está por Esse aço vai acabar Você tem que usar uma marreta de branca. Porque se você não usar ela branca, um pouco, você bate com aquela preta desse piso bom aí, ele mancha. Vou dar um trabalho de desgamado para você limpar ela. Às vezes você não acha que é.. Isso não tem nada a ver, mas tem muito a ver. Vamos ver se esse negócio desce quatro aqui, tudo bem. O que, que ele aqui? Só o roda a peça aí? Tiro. E, e aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E é E aqui E é muito fácil, né? Ser, ser ser pedreiro ser cineasta não viu cara companheiro companheiro de oh, vamos fazer vamos fazer o uma coisa bastante bastante simples e que às vezes o adolescente não, não procura ter isso aqui é um pino de aço isso aí é, é o único material que entra nesse concreto isso aqui é para fazer encanamento aéreo. Então isso aqui é muito, é caro, mas você bate 10 pregos aqui, você passa um dia inteiro batendo pregos e não consegue fincar. Deixa eu colocar lá para fazer os quadros. Então esse é um material que é um de, de aço. Aí você pinta ele não em facilidade em, em qualquer massa. Ajuda muito. Agora eu vou esticar a linha aqui de uma... Pegou, fica pra lá assim. Hum? Tem que ficar lá, ó. Porque é se, tá se você ficar tá na vendo? frente, não dá pra pegar. Aqui. Não, vai, vai lá. Não, passa lá. aqui. Passa aqui, ó. Não, a linha aí não é importante. O importante você pegar uma visão longe. Ah. Aqui, vai, baixa aí que eu vou pra lá.